Fala oh, aí, meus queridos. Lisa Casa está na, na câmera. Unboxing da maldade. Esse aqui é do meu querido amigo Rodrigo Portela. E ali chegou e falou assim: Ó, falou que era para filmar. Então vamos fazer também o um unboxing Surpresa aqui. Você pode falar também, Lisa Casa? <risos> <risos> Olha aí, Portela, como prometido, a gente já vinha. Se conversando há um tempo Mas você se conversando, mas não é pesado esse, esse... Não, abre com cuidado, que é delicado tá, o negócio Não, tô, tô, tô fazendo aqui a parada, certo? É algo pra ficar aqui no estúdio ah, pra ficar no estúdio Pertinho de você Olha só, olha só É de comer? Não Não é de comer? Cuidado Tem um Papai Noel aqui, ó Não hum. Tem sim, eu vi um aqui Peraí, tem uma coisa aqui dentro. Não é não. Peraí. Hum, tá cheiroso o negócio aqui, hein? Vou ter uma carta aqui, ó. Isso aqui, é... Isso aqui é um dos presentes que eu mais gosto. Tá então, meu, Você caprichou na cola aqui, hein? Ninguém manda carta nada pra ninguém, né? Puta, acho... Gustavo, tá velho aqui, ó Olha, também, pro, hein, meu? Matou do... fez um urigã tirou o negócio Não, isso daqui não tem valor, sabe, meu? Você receber uma carta à mão aqui é incrível Gustavo Guerra, Gustavo, né? Obrigado por tudo E pela confiança, pelo carinho E tudo que você já faz por mim Imagina, meu querido, é um prazer enorme eu não faço nada, meu. Continue sendo essa pessoa humilde e honesta. Aqui é um presente do seu amigo, aluno, fã. Tenho certeza que você irá gostar muito. Um abraço do seu amigo Rodrigo Portela. Me emociona até, né? É, estamos juntos e juntos somos mais fortes. Tim Facão. Meus queridos, que legal, hein? Ô, Rodrigão, obrigado mesmo pelo carinho, meu Deus do céu. A carta já Abre logo demais. que eu tô ansiosa. A carta eu já gostei demais. Nossa, Cara, segunda... o <risos> Primeiro tem um negócio aqui, ó. Tem um ímã. Falei que era um. Oh, caramba. Ó, tem um ímã aqui, ó. Tem um ursinho. <risos> e esse aqui, ó. Caramba Meu Deus do céu Nossa, velho, me arrepiou Abre pra gente ver o meu pai Obrigada, hein, Portela Eu tô emocionada aqui Obrigado do fundo do coração, meu querido Nossa, Nossa Um dos melhores presídios Tinha recebido